Opa, e aí, galera, beleza? Eu espero que... Galera, você já tá vendo aqui que eu tô na loja aqui da Google Google Play, beleza? Estou aqui, ó. Mas por que, galera? O, o aumento foi feito somente para iOS. Dito isso, ok. Android não deve se preocupar? Deve. Deve se preocupar? Sim, galera. Mas por que Deve. Galera, vou começar aqui dando um pequeno exemplo. Você é dono ali de uma rede de supermercado. Vamos supor ali que tu tenha cinco, seis lojas na cidade. E o seu rival tem ali também a quantia é, é igual à sua um pouco mais. Mas lá é, ele esteja vendendo, é, vamos supor o quilo do arroz por 15 conto e você e só tem vocês ali né vamos supor somente vocês ali na cidade disputa você vai igualar o preço um pouco ou vai deixar uma meta ali é, de 13 14 reais entendeu vai subir no Android também galera pode não subir hoje pode não subir daqui 7 dias, 15 dias, um mês, mas vai chegar, galera. Esse esse aumento aqui vai chegar no Google Play. Se subiu em vários países aí pela Apple, vai chegar aqui no Android também. Dito isso, galera, a gente já tem que começar agora, galera, a fazer aí uma forma de protesto nossa aí em massa, em massa, para que no mínimo no mínimo os pacotes melhorem beleza vamos supor que galera ó vamos entrar no jogo espera aí vamos esperar o jogo atualizar aqui vamos lá Entrava, vamos lá vamos supor aqui ó esse pacotinho aqui imagina esse pacote aqui por 27 pilas beleza 27 conto tem que aumentar os itens que vai vir no pacote meu deus se não fica complicado beleza vocês me entenderam né então galera tem que aumentar os itens que vai vir no pacote é, eu queria falar para vocês fazer uma resenha aqui ó e no mínimo no mínimo é, pedir para a fazer isso para a gente beleza é eu já vi que algumas galera já começou a se movimentar a, a da nota baixa aqui é mesmo que o aumento não chegou no android ainda mas se não fizer isso velho eles vão achar que tá tudo normal que a, eles devem aumentar o preço e não fazer nada beleza quem é usuário de, de quem é usuário de iOS, velho em massa vai lá na apple store e faz o mesmo tipo de coisa aqui é a galera do Android está fazendo é que eu não tô com acesso ainda ao, ao iPhone não eu ia mostrar para vocês beleza aqui ó tem algumas resenhas bem top é que a galera andou fazendo aqui e olha olha essa resposta da IG, da IGG é possível evoluir sem a necessidade de, ad, de adquirir um pacote porém os benefícios da compra inclui uma evolução mais rápida consequentemente sugerimos que os jogadores se divirtam de acordo com suas condições sem a obriga sem a, obrigator a obrigatoriedade de adquirir algo cheguei gaguejar aqui me enrolei todo, mas consegui ler vamos lá é ele está, está errado não tá tem como é, é, é evoluir sem gastar tem mas e aí dois três anos para tu conseguir isso se tu conseguir levar sorte de engajar na de engajar não de entrar numa guilda topzinha beleza é, então é bem complicado eles acham que é tudo fácil evoluir ali sem gastar f2p do início ao fim ali e tu vai ficar full não vai caralho não vai porra não dá e não fode falando que dá para se divertir jogando por não dá você vai você vai você vai fazer o que você vai é, é, ficar atacando ninho coletando jogando coliseu que essa porra eu nem joga o coliseu você vai ficar fazendo o quê me diz aí o que, que você vai fazer vou nossa velho é dá te... é, é complicado eu ter perdi a linha mas dito isso galera eu quero que vocês façam uma resenha lá no lá aqui na Play Store eu tô vendo uma galera que tá a favor do, do, do aumento dos preços velho tá achando super normal velho não tá normal não pode ser esse aumento todo velho não dá não dá velho quer aumentar um pouquinho aumenta mas adiciona ali uns itens ali é de acordo o valor que eles colocou pelo amor de deus não dá velho não dá eu nem compro galera eu nem gasto no jogo mas é só é só uma ajuda para a galera mesmo aí que pediu para mim fazer esse tipo de vídeo aqui que eu não sou de fazer isso aqui vocês sabem não sou galera voltando aqui é, eu fui ali resolver um problema ali com meu menino até esqueci o que eu tava falando é, é mais é porque uma galera me mandou mensagem pedindo para para mim falar sobre isso aqui realmente eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo é, falando sobre isso não gosto é o meu foco é fazer vídeo ali de guerra para vocês e, e é isso é o que eu gosto de fazer beleza é, dito isso eu queria deixar aqui um salve aqui ó o bruno bruno cz pro bruno cz da guilda templários de elite salve rapaziada um salve aí em especial para o bruno que mandou mensagem beleza então salve mano tamo junto então é o salve tá mandado aí bruno aí ó cz da guilda templários aí ele falou assim ó top demais esse rap ficou show mande um salve para a guilda é, templários, é, se der no próximo vídeo que, se, que você postar, pronto, mano. Até me enrolei, mas é normal as minhas engasgadas aí. É, é complicado. É, Br Gladiador, fala, brother. Então, você poderia você poderia falar um pouco sobre como devem ser as novas traps agora com essa pesquisa de contra-ataque. Para que não tomemos red, ou seja, ele está assumindo que está difícil de render ali sem tomar red. Está óbvio, está óbvio, né? Aqui é strap, mas quero melhorar 7 ainda. É, e outra, sobre o aumento dos pacotes, poderia expressar sua opinião no canal? Se não for, pedir muito. Mano, um salve para a guilda, é, eu acho que é IBR que fala, né? Em um especial para nossa líder Sakura, que está grávida. Ok, valeu. Puder disser que estamos recrutando, então beleza. Vamos aqui. Um salve para o BR Gladiador. Tem um setzinho bonito e pontrap, né? É bonito assim, né, galera? Para mim é bonito. Para vocês aí que são cash eu não sei. Para mim é bonito. Então é BR Elite Team. Um salve aí para Sakura. Valeu, Sakura. <risos> Como assim? Valeu, Boruto. É, valeu Sakura, de novo, até me enrolei Então um salve aí pra, pra guilda Elite tinha aí E um salve especial aí pra nossa querida Sakura aí que está grávida Que o bebê nasça com saúde, beleza? É o desejo do Bjorn Boruto aí pra você Velho, voltando ao assunto do pacote galera Eu, eu quero que vocês aí façam a resenha lá não fale somente sobre o aumento não velho sobre é, é, essa última pesquisa aqui que desanimou velho vocês não sei se vocês notaram mas eu tô desanimado demais com o jogo porque como eu vou fazer isso aqui jogando free galera vou fazer essa pesquisa Como? não dá velho não dá não dá não dá velho e e olha a diferença do 6 para 30 Velho, no mínimo No mínimo do mínimo eu tenho que deixar no 9 E, e para ficar no 9 eu tenho que gastar muito tomo Então é complicado É um vídeo aí De, de pedido de ajuda para vocês É um vídeo de desabafo também Que eu não estou contente com o jogo Então eu espero que vocês me entendam e se não concorda com a minha opinião, não precisa deixar, é, é, dar dislike. É, só comentar a sua opinião aí embaixo. Porque eu vi, eu vi que tem uma, uma grande parte da galera que concorda, assim, com o aumento dos preços. Realmente, eu concordo. O dólar tá em alta, tá um absurdo. Tudo tá ficando caro. Mas, velho, aqui é um jogo, beleza? Vamos supor, eles podem muito bem, velho, é, é, incluir itens ali, é, é, nos packs que se a, a fica proporcional ao preço vamos supor aqui esse aqui lá na Apple na loja da Apple tá 27 né mano adiciona aí uns itens faz a boa aí para gente não pode o jogo mano já tá difícil a gente ficar jogando isso aqui e aí eles vai pode mais ainda ah mas a culpa é da Apple a culpa é da GG também porra porque não, não faz isso aí ah, a culpa é só da Apple. Não é só da Apple, não. A GG é grande culpada nessa porra aí também. Então, eu me estresso. Eu não sirvo pra fazer isso aqui, velho. Eu sou um cara bastante calmo, mas... Eu costumo perder a razão muito fácil. Então, deixa o like aí, galera. E tamo junto. Eu fui.